Fala galera, estou aqui para mais um vídeo certo? Eu vou explicar como faz o pendrive bootável do Windows 11 Que seja compatível com as máquinas antigas certo? A gente vai fazer baixar o, o programa em Rufus E executar, no caso que eu já baixei certo? Vai ficar o link na descrição do vídeo Para você baixar hein? No caso aqui a versão, versão 3.14 Vou aqui executar, sim vou escolher no caso que já aceitou o pendrive que eu vou colocar é esse mesmo chamado Windows 11 vou selecionar a ISO do, selecionar a ISO que está na minha máquina certo essa aqui a 11 aqui é que sai o e vazou vou es o esquema de partição vou escolher MBR certo, certo. O sistema de arquivo vai ser NTFS Aqui eu boto o nome do arquivo, certo? Então, um, a diferença lá de cima: um, 11. Aqui em exibir prioridade avançada de drive, é, marca, aqui marca essa opção aqui: opções de compatibilidade para BIOS antiga, certo? Na casa aqui eu não vou desmarcar essa aqui, não tem problema, certo? Pronto isso vai ser iniciada o pendrive vai dizer que vai ser feito o pendrive botado vai apagar todos os, todos os arquivos presentes no, no pendrive certo e dá ok e guardar terminar o processo correto ok postar tá. até a próxima